Por favor, não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Sabe aquele bolo, que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dança logo esta peste vai embora Sabe aquele bolo, que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dança logo esta peste vai embora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 esta receitinha faz até o vírus sumir. Uh uh, uh uh, uh. Uh uh, tchau, vírus! Já vai tarde esse vírus. É, já vai tarde mesmo. <CDU> <tosse> <tosse> tchau. tchau. Tchau, criançada. Fique em casa, hein? A ciência cultura, vamos brincar.